A história do povo de Mocajuba foi escrita por mãos de resistência. E uma família da cidade preserva esse legado em forma de música, a família Vieira. O Banguê é uma herança de luta dos povos fugidos da escravidão no estado e que fundaram quilombos na região, trabalhando nos engenhos de açúcar. É daí que vem a origem do nome em dialeto africano. História que a família do Seu Vieira, de 87 anos, mantém há pelo menos sete décadas. Isso surgia dentro do, da mata, quando tirava tiravam a maçaranduba, o senhor não se, se ouviu falar em tiramento de maçaranduba, fazer roças. Quando terminava o plantio da roça, que era convidado que falava, convidava as pessoas para plantar roça, terminar naquela dia, hora dessa já estava um movimento, matava o matar matava tudo e tratava o banguê para cantar, o banguê de noite que dançava, era música predileta. Um dos filhos do seu Vieira é o mestre Bé, orgulhoso pela missão de espalhar a tradição pelas futuras gerações Nosso pai ensinou que é importante isso, importante a música e todo ano a gente se apresenta, tira rei, vai passando Tem também meu filho que toca muito, não está aqui agora toca gaita, né? toca escaleta. E a gente não deixa morrer essa tradição. Tem os netos e tudo através do nosso pai. E mesmo que o grupo seja composto por muitos homens, a força dessa família é feminina. Bom, para mim é, é muito importante, né? Estar tá junto com meus irmãos e dar continuidade nessa cultura, né? Que é o Banguê, muito importante. Representar a mulher dessa família. Nossos filhos já tão, já já sabem, né? Nossos netos estão aprendendo e e por aí vai. Isso não vai acabar não. Não vai acabar mesmo. E é na orla da cidade que todos podem ver a perpetuação desse talento da família Vieira. É um orgulho para mim, né? Ter nascido numa família alegre, música, entendeu? E poder compartilhar com o povo mocajubense, né? O Banguê que veio de uma geração muito antiga antes de nós, né? Já nasci no meio da música, né? Então não tem como fugir. É, meio que vai passando, vai passando e quando tiver já está tocando. A gente já tem filha, no caso, né? Então a gente tenta passar para a nossa filha. Minha filha tem dois anos de idade e já está batendo, entendeu? Ela bate no ritmo certinho. Então se você vê uma criança de dois anos, não sabe ler, nem escrever, mas já saiu bater. Entendeu? Então é importante passar para os jovens, né? Depender de vocês, as futuras gerações vão manter vivo o bangué. Já está é. mantendo. <risos> Pode ter certeza disso. O futuro. O, futuro. o futuro. Já vivemos o futuro. Essa é Mocajuba, meus amigos, que lugar! O programa de hoje não foi nada além do que um grande convite para que você, assim que puder e respeitando todos os protocolos de segurança, venha conhecer essa cidade. Garanto que vale muito a pena. O Edo Pará de hoje está terminando e eu deixo vocês com um verdadeiro presente da natureza, o pôr do sol direto do rio Tocantins. Uma excelente semana para todo mundo, obrigado por acompanhar essa viagem com a gente e até sábado que vem. Tchau!